Vamos para um exemplo de inequação do segundo grau. Um exemplo completo que envolve tanto a equação como o conceito de inequação. Definição do problema: o perímetro do retângulo é 100 cm. Determinar a medida do lado menor, sabendo-se que a área do retângulo deve ser no mínimo 500 cm. Assim como todo problema, nós temos que separar o que ele quer. E as informações que ele fornece? O que ele quer? A medida do lado menor. Com as informações que ele fornece, que o perímetro do retângulo é igual a 100 e a área desse retângulo deve ser no mínimo 500 quadrados. Vamos pensar no perímetro do retângulo é 100 cm. Ou seja, um retângulo tem 4 lados vamos chamar dois lados como x e dois lados como y aonde que se a soma de todos os lados é igual a 100 nós temos a seguinte equação agrupando os termos e simplificando a equação nós temos nossa primeira equação que é igual a y que é igual a 50 menos x ou seja, um dos lados é x e o outro lado eu posso chamar de 50 menos x. Agora, vamos atentar para a segunda informação que ele fornece. A área do retângulo deve ser, no mínimo, 500 cm². quadrados. Como se calcula a área de um retângulo? Um lado vezes outro lado. Então, temos x vezes y, tem que ser no mínimo, ou seja, maior ou igual a 500. Pode ser 600, 700, mas não pode ser menor. Então, tem que ser maior ou igual a 500. Na equação número 1 nós temos que y é igual a 50 menos x, então substituindo nessa inequação nós temos que x multiplica 50 menos x maior ou igual a 500. Desenvolvendo a inequação e colocando no formato padrão de uma inequação, nós temos a nossa inequação número 2. Vamos resolver essa equação pensando como se fosse uma equação do segundo grau nós temos que o cálculo das raízes através da fórmula de Bhaskara aonde o b é o 50 o a é menos 1 e o c é menos 500 substituindo esses valores nós temos a seguinte equação e chegamos na seguinte simplificação agora vamos Calcular isoladamente a raiz quadrada de 2.500 menos 2.000 Que pode ser igual a raiz quadrada de 500 Esses 500 ele pode ser igual a multiplicação de 50 vezes 100 Vamos tirar os 100 da raiz quadrada Daí temos que a raiz quadrada de 2.500 menos 2.000 É igual a 10 vezes a raiz quadrada de 5 Voltando à nossa fórmula de Bhaskara, né, continuando a desenvolver a equação, nós temos que é, 25 mais ou menos 5 raiz quadrada de 2. Achando as duas raízes, né, a primeira raiz é 25 mais 5 raiz quadrada de 5 e a segunda raiz é 25 menos então, temos como x' é aproximadamente igual a 36 e x' é aproximadamente igual a 13. Voltando à inequação número 2, nós temos que a raízes dessa inequação número 2 é 13 e 36 e é uma parábola invertida para baixo, porque o coeficiente A é negativo, né, nós temos que o que satisfaz a inequação número 2 são as raízes de x que vão desde dos valores 13 até 36. Ok, um dos lados nós achamos que ele vale de 13 até 36. Bom, se um dos lados é 36, o outro lado calculado através da equação número 1 um, 50 menos x nós temos que o outro lado seria igual a 13, né? então, temos um par de valores, um lado 36, outro lado valendo 13. Pegando a segunda raiz da inequação, que era 13, substituindo na equação número 1, nós achamos o um valor igual a 36, ou seja, outro par de lados, um é 13 e outro é 36. Note que temos dois pares de valores, né, sendo que esses dois pares são iguais. A única diferença é que eles estão invertidos, mas os números são iguais. Então, nós temos um caso específico aqui. Então, o conjunto de solução para os lados pode ser de 13 até 36. Voltando lá, se um lado é 13 e o outro lado é 36. Agora vamos ver alguns valores para x. Se temos um valor para x igual a 30, outro, valor, outro lado seria 50 menos 30, que é igual a 20. Se um dos lados for 22, outro lado será 28, que é 50 menos 22, que é igual a 28. Note que temos dois lados. O primeiro lado, o x, a medida do montante, que eu vou diminuindo os valores de x, os valores de y do lado direito vai aumentando. Né? Eles seguem a propriedade de função. Né? Nós temos que os valores do lado x é f de x igual a x, e os valores do, é, do lado y é f de x que é igual a 50 menos x. São duas funções diferentes vamos analisar graficamente essas funções para a gente perceber algumas coisas. Então, a função do, do lado x, que é o f de x igual a x, representado pela reta vermelha, é uma reta ascendente com os valores que começam abaixo de 15, né, especificamente com 13, vai até lá em cima com 36. O um intervalo é de 13 a 36, então os valores de y também são iguais né, ao x, então ele vai de 3 a 36. Ou seja, uma reta ascendente vai crescendo. Os valores do outro lado, que é o f de x, que é igual a 50 menos x, é uma reta decrescente. Ou seja, ele começa com 36 e vai diminuindo né, até um valor né, que é que é 36, né? então sou, é uma reta decrescente, né? porque o coeficiente a é negativo. Suponha o seguinte, vamos verificar o gráfico quando x é aproximadamente igual a 15, então temos o um valor de um lado x, o vermelho, ele é menor do que o valor do outro lado, que é azul. Subindo um pouco mais, lá por valor de 30 x igual a 30 né? o lado que era x ele se torna maior do que o lado do azul então se estamos procurando né, saber quanto que vale um dos lados né, o lado menor se queremos saber do lado menor né, nós sabemos que até um determinado valor, o lado menor é o vermelho. Passando um, um valor, aproximadamente, pelo gráfico, aproximadamente, igual a 25, aproximadamente, então, o lado azul se torna o lado menor. Ou seja, o lado menor sempre vai ser, aproximadamente, pelo gráfico, próximo de 25. Mas será que é 25 mesmo? Bom, como que a gente tem certeza? A gente tem certeza quando a gente verifica o encontro das duas funções. O encontro das duas funções, elas se encontram quando as duas funções são iguais. Ou seja, uma, uma função que é x, que é igual a outra função que é 50 menos x. Agora temos uma equação. Isolamos o valor de x como se fosse uma equação normal. Então temos 2x igual a 50 e o x igual a 25. Ou seja, um dos lados será o encontro dessas duas retas significa o valor máximo que o menor lado pode ter, que é 25. Sim. Voltando ao resultado da equação 2, que é o x é, de 13 a 36, nós temos que se ele... Essas duas restrições, juntando essas duas restrições, que o lado menor será entre 13 e 25. Assim temos a solução do nosso problema. Obrigado.